Crianças, Ei, por mãe. favor, silêncio! Senhoras e senhores, seguimos adiante com este grande festival! É a hora da grande apresentação dos adultos da Vila! Ah, oh, mas é claro que a minha mãe vai ser a melhor! Você é vergonha! Sua mãe! A silêncio! Ah. Por que seu pai vai dançar que nem... Jacan! E além disso, saiba que o Zinash que o senhor canta como um cavalo. Senhoras <risos> e senhores, tenho agora enorme prazer em lhes apresentar este seu Madruga. Aplausos! <risos> <risos> Digo, já, já. Muito bem. Tem uma noiva que dirige um <risos> velho e esse <risos> trabalho ela tem que largar. Mas ela <risos> diz Madruguinha não... <risos> como pode, né? <risos> Cara a sua boca! Olha ele, hein? Bem, agora sim, com muito prazer para todos vocês, minha noiva é taxista. Ah! Nossa, que bosta! E agora é a vez do casal, Dona Florinda e professor. Aplausos, aplausos! A... Paconga! Ah, Madruga. Madruga. sim! Tá. E os caminhos que levam a Curelândia. Se Sesquirrar suas pinhas. Digo, atrevido, tu deve morrer. Uma flor é o começo de merda nenhuma. <risos> que coisa, não? Acabou Obrigada É para mim Orgulho de motivo Apresentar Tecos, Tecos, Maga Tecos Outro ovo? Não, não Caixa c A c h que temos aqui uma caixa completamente vazia E a colocamos em cima do ovo E dizemos as palavras mágicas Olha dessa mulher tá ficando atrevida. Tchau, tchau, tchau, <risos> E para que vocês vejam que não foi mentira, vamos fazer outra vez com a sua mãe. Cês Vocês já ouviram, hein?